Fala ah, galera, beleza? Tô voltando com mais um vídeo. Dessa vez, galera, trazendo pra vocês mais uma gameplay. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo corrida aí, mano. Não um tem pra você gravar aí gameplay, eu tô travado, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve aí. Muito, é, teve muita gente que pediu aí tá online, mano. Mas aqui não tem mais ninguém pra jogar, tá ligado? Nas missões de jeito online. agora que eu achei, demorei meia hora aqui pra achar quatro pessoas aqui pra jogar. A galera tá fazendo bastante modo livre, tá ligado? Não tem muita gente que joga mais essas corridas assim, tá Se eu pôr jogar sozinho vai ser um pouco chato, tá ligado? E o cara ainda colocou um modo fantasma ainda pra ser pior. Eu tinha feito cagada. A rádio aqui, meu. Deixa o like aí pela corridinha do jeito online aí. Ah, ah, ah, bora aqui, bora, bora aqui. Dá, foi primeiro, os caras estão em último ano. Eu tive que achar, rapaziada. É de... corrida normal, tá ligado? Pela sessão normal. Não consigo pegar corridas minhas, corridas. eu tenho favorecido ali e chamar a galera. Tá ligado? A galera não entra. pegar no modo livre normal. E, e, e. Opa, tem três pessoas. Eu vou tentar achar com mais pessoas depois. Né? Duas corridas. Ah não, mano. Ah não, mano. Trabou aqui, velho. Porra, aí azedou, mano. Tu tava em primeirão, mano. Eu tava em primeirão, mano. Quanto em último. Quantas fotos os caras colocaram? É, ponta a ponta. Ah, já tá acabando, uma volta aqui já, já acabou Aí é, rapaziada, vou procurar outra corrida aqui e já volto com vocês, hein, fui Ô <risos> oh, rapaziada, o cara botou, ah, mano, não, não, não, não, peguei carro errado, não, não, não, não Porra, peguei o carro errado, velho O cara botou aqui, mano, na moral, mano. agora eu fiquei puto mano. O cara botou ponta a ponta o carro não personalizado, mano Pô, é sacanagem, é sacanagem, mas vai rolar uma suruba do caramba, Bora, bora, meu! Caramba. <risos> Faltou de mano. Bora, bora, bora. Que bora. merda, hein? Bora, bora, bora. Que era, meu. Tá essa rádio aqui, mano. Tá com a pele aí no vídeo, o YouTube dá uma coisa aí, tu não. Vai. Desce, desce, desce, Mano, vai dar uma, vai dar uma batida aqui, ó. Vai embaixo, eu tava tá batendo, e, e, e. e. Era frente, era frente que eu tô chegando. Dei as azulzinho lá pra longe. Era frente, era da frente, o negócio aqui é ruim, mano. Essa corrida aqui é ruim. Rebar o Borogodó aqui, velho. Ah, vira, vira. Será que esse tem uns piruleta lá, mano? Esse tem um piruleta aí. E ê piruleta olha os piruletos. Mano, vai roda só, mano, diz o que é man. Rodei, <risos> acabei rodando o cara ainda, mano. Ah não, velho! Bati no poste aqui, mano. Acelerar, tem piruleta assim, mano. Acelera, acelera. Tem umas bugadas aí, mano. Ih, ah, Tomou uma jabiraca. Cara. Que mentira, mano. Ah, mano, eu fui dar uma piruleta ali o vento bateu, velho. Mas não deu certo, mano. Tá de bugar, desgraçado. Caramba, caramba, caramba. Parou de bugar, hein. Parou de bugar, hein? tô no túnel, parou de bugar, hein. Mano, tô em nono, velho. Quem chega em nono, mano? E, e, e, aqui também é uma merda, também. O cara bota, bota, não bota, como é que eu não entendo personalizado? O cara botou três voltas ainda, mano. O cara botou três voltas ainda, mano. Se fosse aquela corridinha pequena lá, antes, lá, mano, até ia, tá ligado? Agora três voltas nessa aqui, mano. Opa, tô em oitava, hein? Três oitava, hein? Calma, calma, controla, controla. E, e, e, e, e, e, e, e, Aí o azulzinho ali na frente, ah, não, não, olha, azulzinho. Era porra, calma, calma, calma, calma, porra, mano. Esse cara derrapa demais, velho Ah, tem um o pretinho, um pretinho aí, hein Tem o pretinho aí, velho vou pegar o pretinho, ou é azulzinho não sei mano, tava de onde, acho que era azul escuro, ele era, puxa mano essa parte aqui é ruim, mano. aquela parte ali, nossa mano, o bagulho é, bra... é brasileirado mano, o bagulho de amarelo, Três isso que mano, agora que eu percebi brasileirado, provavelmente foi um brasileiro que fez essa corrida aqui mano. ou não, ou deve ser Ter sido a rockstar de brincadeira mesmo, fez a corrida verde e amarelo, pra simular o Brasil, mano tem umas coisas aqui também, que é parecida com a... as cores da jamaica tá ligado, que é muito louco, mas tem várias Corridas desse da Jamaica. Brasil, essas coisas, tá ligado? Da hora, da hora, tá ligado? tem mais. Simular cada país, tá ligado? A Jamaica é muito louco, mano. A da Jamaica. Ah, não, mano. Fui para fora, não, velho. Tava em sétimo já, mano. Tava em sétimo já, mano. As ideias. Bora, Bill. Era a terceira, a terceira volta, hein, viu Bill, tá na escuta, Bill. Viu? Bill, bora, Bill. Desligou, mano. Tá de brinquedo subir, né? Ainda bem que esse controle é o velho. Vira, vira, vira. Virou, virou, virou, virou. Mas não acho ninguém, não, mano. Pera é que eu tô fazendo as curvas direitinho. E, e, e, e, e, e. mano eu fiz um aquele jogo do 25 lá mano eu fiz com meu amigo ali 50 voltas tá ligado não deu o cara dando meia volta é mim mano qual foi mano gente não conseguiu bater 50 voltas porque o carro acaba quebrando tá ligado ele para de funcionar para de correr bem tá ligado é bem da hora que vocês quiserem um dia aí eu posso tá 25 nem sabe que para pra jogar em dois tá ligado é, é, ah não, não é a bandeira do Brasil não, mano, é laranja, falei errado, era amarelo, não sei da onde que eu virei amarelo, passou rápido, eu achei que era amarelo, acabando mesmo, mano. passar os caras ainda, não, tem ainda, tem que bora, bora, bora, para bora, eu vou jogar mais uma, mano, que eu queria jogar com carro, carro personalizado, tá ligado, caras aqui são meio ruins, Tá jogar mais uma, e aí, aí, aí, aí, bora, viu? bora, bora, viu? Não, mano, que deu, velho, tô na contramão, tô na contramão, tô na contramão. mão. galera, bagulho bugou aqui, mano, bugou minha mente, calma aí, Ela... ah, cortar ser, mano, já vai contar Tá NC, mano. Pô, faz tempo que eu não dou um NC nesse canal. Os últimos chatbond é os outros chatbons, vai, É que dá tempo. É que dá tempo. Dá tempo não, não dá tempo. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse já... aí. Deixa o like aí, rapaziada. Travando a pesquisa aqui, não tá vendo ninguém. com a pesquisa E, rapaziada, deixa o like aí, se inscreve no canal, GTAzinho aí, mano. Vou tentar trazer mais corrida mas isso é... aí. Como eu falei antes, o pessoal tá jogando muito modo livre, tá ligado? Muito. muita é missão pro modo livre, então jogando as corridas tá ligado então demora bastante para achar gente para correr esse que o teste queria fazer umas outras queria fazer umas outras corridas ali que eu tinha em mente também mas não deu para fazer porque não tem gente para jogar tá ligado então quem quiser é, fazer o skill test comigo aí comenta aí o seu link aí Rapaziada, tamo junto. aqui